Eu tô sem ideia pra react ou pra qualquer tipo de conteúdo. Por favor, fala aqui nos comentários se eu clico nessa bosta, é difícil. Enfim, vai no canal de música de humor do meu primo também. Tamo junto. E segue no canal secundário também. Tá na descrição. Ah, que vídeo bem desnecessário ou necessário, não sei. Enfim. Tchau. Carne de Tatu.